Ah, me conta uma coisa, como é que é a vida na sua escola fora do horário de aula? Tem muita coisa para a criança fazer? Como é que é na hora da merenda, na hora de brincar, na hora de entrar e na hora de sair? Vai pensando nisso porque hoje a gente vai discutir a escola além da aula. Na hora da entrada, como é que a criança é recebida na sua escola? Será é que ela se sente bem-vinda logo na entrada? Você sabe, criança é muito sensível. Vamos conversar com esse grupinho aqui? Eu queria saber como é que vocês se sentem quando vocês estão entrando na escola. Feliz. Eu me sinto bem uhum. quando eu vou entrar na escola eu me sinto que quando estudar, quando crescemos, é emprego. Ah, sei lá, que tem bastante amigos, prof... as professoras são legais, os, é... tem compreensão pelos adultos. Não, os adultos compreendem bem. espera é que eu gosto mais. Ah, é? Por quê? Ah, porque daí eu encontro os amigos, lá na minha casa não tem ninguém pra brincar, aqui é eu tenho. O importante para quem está chegando na escola é se sentir bem, se sentir bem-vindo. Porque para a criança ir para a escola é algo como vir ao mundo. Como você começa o seu dia na sala de aula? Pense um pouco, tem muita coisa que a gente pode fazer pelos alunos nesse momentinho que antecede a aula. Sobre como é que foi? O que vocês fizeram nesse fim de semana? Como é que foi? Eu fui na praia. pra praia. Que praia que você foi? Praia de Santa Rafael? Minha tia moralá. Falar isso. Eu fui perto do Beto Carreiro, já estava beirado. Aonde? Do Beto Carreiro? O que você achou? Bom. É? O momento que as crianças chegam na escola é um momento super importante. E que, assim como o resto do dia, pode ser organizado e pensado pelo professor. O professor pode, antes de começar a aula, se preparar para essa chegada das crianças, preparar o ambiente para essa chegada. Ele pode ter é, revistas que as crianças vão estar tá lendo, uma, um gibi. Ele pode estar tá comentando coisas que aconteceram na televisão, uma notícia um evento, um grande acontecimento. Ele pode estar tá contando uma história que ele escolheu especialmente para aquela entrada e justificando para as crianças o porquê daquela escolha. Enfim, ele pode estar tá usando esse momento inicial para organizar o trabalho do dia, para combinar com as crianças quais serão os eventos daquele dia, fazendo uma ponte entre o que já aconteceu e o que vai acontecer ali, e que pode ter uma relação com as coisas que eles estão estudando. Outra situação, além da aula que a criança vive na escola e que é super importante, é a hora da merenda. Vamos ver como é que é o esquema nessa escola. Dá licença, posso interromper aqui um minutinho? Pode. Como é que funciona a merenda aqui? Como a é que faz? A gente vai lá, faz, faz a fila, fila pega o e prato, e prato e vem e pra cá. Hum. E quem que faz a merenda? Celso. Tem vezes que eu ajudo a Dona Elza lá a louça. E vocês gostam da merenda? Gosto. Todo dia a mesma coisa ou tem coisa diferente? Hum, tem coisa diferente. vezes aqui tem arroz com a que é uma delícia. O momento de alimentação na escola é um momento importante onde a, escola, a criança não só pode, como deve participar. Porque é um momento rico de você poder trabalhar com ela as questões de cooperação, de solidariedade, de respeito ao trabalho dos outros, da própria merendeira. E a criança aprende não só a se cuidar, né, a exercer sua autonomia, à medida que ela pode se alimentar sozinha, mas também a compartilhar esse momento com os seus colegas. Então é um momento que tem que ser pensado, tem que ser planejado, para que ele possa favorecer tanto a autonomia como a cooperação. É um momento também onde a criança vai poder ter o prazer, o prazer de comer bem, o prazer de comer sozinha, o prazer de comer o que gosta. A escola deve considerar esse momento como um momento especial de trabalho, não como um momento solto dentro da rotina. O professor deve estar junto com seus alunos organizando esse ambiente para que ele seja favorável a toda essa aprendizagem e toda a construção deste conhecimento, desses valores por parte das crianças. É. momento para brincar e conviver é esse daqui. A hora do recreio, a hora mais elétrica do dia de qualquer escola, a hora das grandes brincadeiras das quais o professor não precisa ficar de fora. do recreio, o professor pode e deve criar condições para as crianças brincarem e se organizarem de forma independente e livres. O professor deve organizar o espaço e fornecer materiais como cordas, bolas, petecas, um giz para desenhar uma amarelinha no chão ou então levantar com as crianças brincadeiras tradicionais que elas não conhecem ou que já esqueceram. É importante saber que muitas das crianças aprendem a brincar pelas mãos dos professores. Mas eles não podem brincar o tempo todo com as crianças. Então, é importante que se revezem em forma de rodízio, de tal forma que eles possam, às vezes, estar descansando e, às vezes, interagir com as crianças de toda a escola. O professor pode incrementar as brincadeiras do Recreio de diversas formas. Ô Marcelo, qual que é o objetivo dessa brincadeira que você está propondo? Olha, essa especificamente é uma brincadeira com corda, é um trepa-trepa móvel para trabalhar a questão de escaladas. Uhum. É, particularmente essa forma de movimento, as crianças têm pouca oportunidade na escola, em casa, têm pouca... uhum. por isso que eles ficam pulando no sofá uhum. e subindo uhum. nas cortinas. Então a gente precisa ter esse tipo de coisa, né? E que outras brincadeiras você propõe? Nessa linha aí de materiais baratos, coisas mais acessíveis, a gente trabalha com corda, trabalha com lata, trabalha com bola, trabalha com... Simplesmente com o próprio espaço, com brincadeiras de correr, de esconder, de fazer sombra, etc. Né? É, o professor precisa só monitorar de longe, não precisa ficar o tempo inteiro ensinando, né? é, cuidando da coisa. É, às vezes você observar a criança brincando no recreio é um ótimo material para você ver como é que ela se porta dentro da sala de aula e vice-versa. Uhum. Né? Orientando a criança, ajudando aquelas que têm mais dificuldade, mediando os conflitos, o professor também ensina a criança a brincar. Chega na hora da saída O professor tem mais uma chance para interagir com a criança Último um de despedida Do jacaré, tá? Despedida Chama chatice Jacaré Larga do meu pé Deixa de fechar. Se você tem fome Então vê se come Só o meu sapato E larga do meu pé E volta para o seu mato, jacaré Então, seu jacaré então, até amanhã. amanhã, é um fim de dia para vocês. O horário da saída das crianças deve ser um horário tão bem cuidado quanto a preparação do início do dia, para que seja um dia agradável, é, quanto o resto do dia que eles tiveram na escola. É importante que nesse final de dia o professor possa organizar com as crianças... Uh, o que foi feito, que eles possam falar a respeito de tudo que eles aprenderam. O professor pode usar esse espaço para que eles arrumem a classe, se, uh, se, se, se o espaço uh, precisar de uma arrumação final. E o professor pode acabar o dia... Também pensando numa coisa especial, numa música que eles podem cantar junto, numa história que ele pode contar. Quer dizer, é importante que, assim como a hora da entrada e o meio do dia, esse final seja um dia cuidado para que as crianças fiquem com vontade de voltar no dia seguinte. Está vendo quanta coisa boa pode acontecer numa escola entre o professor e o aluno? na escola todo mundo aprende alguma coisa, na simplicidade do cotidiano, em qualquer espaço, o tempo inteiro. Até o nosso próximo encontro.